Conta-se que a ideia surgiu em 2001, com o fotógrafo de Las Vegas, John Michael Cooper. Cooper pode ter obtido a ideia em 1998, quando ele assistiu a um episódio de Sunshine Beach, no qual a atriz jogou seu vestido no oceano depois que seu casamento foi interrompido. A partir daí surgiu uma ideia. Eu posso fazer esse tipo de coisa? Isso é louco! Sexy! Com o vestido do casamento custando em média 1.200 dólares, cerca de 5 mil reais, é difícil imaginar porque uma noiva querer destruir aquilo que o autor já descreveu como o vestido mais importante da vida de uma mulher. A questão permanece. Por que destruir o vestido? Aqui estão algumas das teorias, segundo o site TheFeministBrite.com Primeiro. As noivas querem obter um pouco mais de exposição e diversão do ato do casamento, marcando a decisão com algo incontornável. Segundo, pressupõe -se que a noiva está tentando inserir o custo do vestido no casamento como parte da festa e da vida. Terceiro, a noiva está tentando superar o coração, isso é, a marca colocada pela contínua existência do vestido Pode não parecer tão boa se algo não for bem como planejado. Como uma separação, mesmo sem querer, o vestido fica sendo a marca de algo 4. A noiva é exótica ou tem condições financeiras e quer provar isso simplesmente destruindo o vestido. 5. A noiva adora a tendência está fazendo isso porque acha legal, exótico e marcante. 6. A noiva não tem nenhum sentimento por algo que nunca mais vai usar novamente. E, justamente por isso, quer pôr um fim nele, mostrando que é exatamente o que está decidida e que é uma vez e para sempre. Trash Dedrash pode parecer algo de coração frio ou desperdício, mesmo que as noivas pareçam ter um grande momento, quando estão rolando na areia, na lama, no fundo do mar, ou apenas em chamas, como se estivessem na capa de um livro. Talvez a noiva tenha sido muitas vezes negada a rolar na grama quando criança e essa tentativa de recuperar os momentos de infância perdida. Mas vale lembrar que a segurança deve ser prioridade se a noiva quer seguir por esse caminho. Em 2012, uma jovem se afogou a criar uma sessão de fotos aquáticas. O vestido pesado pegou uma corrente e arrastou ela para o fundo. Os sites recomendam fortemente que as noivas evitem o fire foto, pois o risco é enorme. O material usado no vestido é altamente inflamado. As fotos que a gente vê por aí são muitas vezes montagens. Além disso, há um outro fator moral. No passado, e ainda é possível que existam algumas comunidades, pôr fogo na noiva, que é mala-viva, era um ato de punição por ela desrespeitar o pai por não ser mais virgem ou ainda se casar fora da sua religião ou classe. Então, colocar o vestido do casamento em chamas, enquanto a noiva está nele, é culturalmente muito sensível. Gravar o vestido em uma fogueira controlada é muito mais fashion. Há outras opções como a jovem Shelby que ficou famosa de 23 anos que escolheu sofrer um ataque de pentebol. me senti livre ela diz no caso foi considerado um ato de rebelião contra o modelo do vestido limpo branquinho uma farsa de que as coisas da vida vão ser sempre claras e belas e aí uma noiva deve destruir o vestido muitos vão dizer que a decisão cabe à noiva se ela comprou ganhou o direito de decidir seu futuro. O fato é que essa tendência é um toque interessante e contesta o estigma de que os casamentos devem ser nítidos e límpidos e perfeitamente brancos. As mulheres devem se sentir listas para ficar tão sujas e bagunçadas quanto os desejos de seus corações. Com muitos contos, talvez essa tendência seja apenas um sinal de que as nuvens precisam de lojas mais criativas, exóticas e antitradição no que diz respeito ao planejamento do casamento. E você? Iria guardar o vestido ou terno? Ou destruído?